Não, o ponto o é esse. André, assim. Cara, deixa eu te fazer uma tá pergunta. Lendo. Eu tenho uma lenda de família, tá? Que isso aí me eu também queria... Lenda, é, é, eu queria saber se é verdade ou não. Teve uma época que eu sabia ah, que você, você, você e, o, e o Marcelo né, fazia, faziam ginástica olímpica. E aí eu Oi. sei que uma, uma época, sei lá, minha mãe contou, falou que vocês tinham saído da ginástica olímpica porque a sua mãe foi no médico e você tava com um problema de crescimento. E aí isso tava influenci... a ginástica olímpica estava influenciando o não crescimento né, do, do, dos ossos, enfim. E aí tomou a decisão de vocês pararem, porque podia comprometer o crescimento de vocês. Isso é verdade? É, é verdade. Mas, Na verdade, é sim. Primeiro tem assim. a genética. É, não, mas é verdade. Porque assim, primeiro tem a genética. Depois o Fernando tem muito mais... É, Propriedade. Propriedade é... para falar sobre o assunto. Mas eu vou falar o que eu sei, né? Primeiro assim, tem a genética da família, né? Eu, for é, ver, eu puxei toda a família do meu pai. Meu pai é tudo tampinha, né? O Marcelo já puxou a família... É, verdade. O Marcelo já puxou a família do, do, da minha mãe, que é, né? Você pegar o vô e os tios, são todos altos, né? O tio Marciano, o pai do, do, do Fernando, o tio Mané e tal. Então, o Marcelo é mais alto. E o problema da ginástica olímpica, ele é um... um um esporte de impacto e por, por, por fato de você ficar dando flick, né, o mortal e toda hora... É... Segura, aí, você... segura aí, segura aí, segura ah. aí. E lá vem. Lá aí, vem. Aí, peraí, peraí. Vai espiar. Pô, vai pé aí, Não, é que não tá ligado aqui, vai desligar o computador. Ah, tá. Você esqueceu de ligar na tomada o computador antes de começar o podcast? É é, é Parabéns, Adriano, essa é a galera, essa galera com contrato. Puta, resolveu. Essa galera de TI, que não sabe ligar o computador. Nossa, eu contratei esse cara. Não, cara, eu, que... eu esqueci de ligar esse, o filtro de linha. O filtro de linha. Pior ainda, Adriano. numa porrada de fio aqui para não acabar a bateria do nada, de nada. O cara, ó, responsabilidade, né, cara? O cara não tem foco <risos> Vai um lá, botão. André, desculpa não, não, vai, você volta. vai virar corte depois Vai virar tudo corte é. e, e, Então, e a gente porque Ele é um esporte de impacto né? Você fica toda hora impactando ali Desde a ponta do pé Até a palma da mão Nossa, Engraçado, ficar... você falou isso Eu li hoje, aquela ginasta brasileira Diana, é daiana... é, Santos, é uma, do Santos. Uma tampa né? Ela falando que ela tinha Acho que era quantos quilos? 75 e cada pulo que ela dava caía no chão. Eu sei que o negócio triplicava para os ossos dela, um negócio é absurdo, mesmo. cara. É... Absurdo. A carga, a carga no joelho, é na coluna também, é, é muito alto. E eu tive um problema realmente de crescimento, eu fiquei um ano sem crescer. Quando Nossa, eu não cara. sei, acho que eu tinha 10 ou 11 anos, eu fiquei um ano inteiro não cresci um centímetro. Caraca. aí o filme é, é igual mesmo, aquele filme famoso que o Will Smith fez aí ele que ele é um doutor que ele conta a história de que futebol americano realmente traz problemas para quem joga é o, a, o governo americano não queria admitir porque imagina o esporte da é. na nação né e aí ele mostra que realmente por seu É esporte, aquela porrada bate, do cabeça com cabeça é, um as concussões né? que acontecem tal com o tempo deteriora e as pessoas os atletas ficam fudido depois não é na hora. Gera demência. Depois Dá do uma tempo a gente vai gerar demência. E aí os caras tem ficam ferrados. E aí comprova tudo. Nossa. Isso então, é a mesma pegada, né? Tudo tem impacto. Óbvio que negócio igual tipo, futebol americano, se tudo tem impacto, você ferra o corpo, né? Sim. Mas é isso, tem Fernando. Que... Só confirma aí. Dado no caso da, da ginástica da, do da impacto ginástica é, isso mesmo, né? que é isso mesmo. É exatamente isso. Às vezes, por exemplo, é, o impacto pode chegar a quatro vezes o peso do seu corpo. Nossa. Imagina o tamanho disso. Imagina Adriano, não, né? Não, é é muito, muito forte. Não faz, Mas, isso, não. Adriano, faz, não. Não, faz é. não, Adriano. Faz coisa nossa você vai morrer no primeiro impacto, velho. Faz não. <risos> cara, e quase eu... dois médios de altura. Se eu pular, fazer uma brincadeira, eu tô nascado. <risos> e, e o filme que o Elcio falou é um filme muito bom. Eu, eu tive a curiosidade de assistir. E os caras ficam dementes mesmo, cara. Começa é a começa a dar alguns problemas no, nos neurônios ali no cérebro, em algumas estruturas do cérebro o cara chega a se matar mano. Então é é, eu, eu, é se eu se eu não estou enganado cada vez que dava essa porrada é, dava um dano no cérebro e aí libera uma toxina e aí isso aí isso a, a, o cara fazendo isso durante 10, a longo 30 prazo anos isso é uma merda, essa essa toxina que o cérebro libera que depois causa demência no cara Pô, E ele conseguiu é só fatiando né? A carreira não, não é, logo, e, aí, né? é e, e, e era sempre maior no, nos caras da defesa, né? que normalmente é quem, é, quem segura, segura ali. Ó, o cara ah, que eu não entendo. O, problema, nada tá desse sempre, jogo, o problema tá sempre em quem segura, né, André? Fala a verdade. É. Sempre segura. É o, oh. acho que é o fullback, se eu não me engano, o zagueiro do futebol americano, é né? o fullback. Eu não entendo é, eu não nada desse jogo. Nada. Vocês entendem? É o cara que faz o tackle toda hora, dá porrada. Cara, uma vez eu vi alguém explicar uma forma bem simples. Eu falei assim, é, você tem três chances pra você andar 10 jardas. É isso. Hum. Se você não conseguir andar 10 jardas em três chances, a bola passa pro outro. Mas melhor que nós você tem só uma chance pra fazer um deploy na produção certo. Mas que <risos> Pior que é verdade. <risos> hum, o André não, me não, conta não. aí esse esse ah. esse negócio aí de segurar é problema é a sua mão aí enfaixada? O que que você fez aí cara tô vendo aí que que é isso aí cara Ué, que é, bronha? Que é, é rock Balboa rock oh, Balbronha, <risos> oh, <que> balbronha. <risos> cara eu dei hum. uma prensada na, ah, na, na mão na mesa aqui foi sentar na mão para deixar ela foi sentar na mão para deixar ela dormente é tipo isso, para dar uma sensação... Eu não entendo, o cara, o cara caía de bicicleta, se arrebentava inteiro, no, botava nem band-aid, aí depois de velho fica colocando faixinha na mão. Ué, mas você fala a palavra, chave, depois de velho, tô velho. Pô, mas, né? tu é, assim, mas eu sei tu por lembra? quê. Certeza que a mulher, dele é. falou assim, tá feio, só vai pôr uma faixa na mão. Certeza. <risos> não, é nada, aí deu uma luxada, aí eu achei que era só luxação, eu fui no... no... O médico, tirei a chapa, quebrou mesmo. Quebrou. Nossa, Caraca. Ô, eu tu lembra uma vez que aí. eu fui passar férias na tua casa lá, em Mogi? E aí, é que ele falou de bicicleta, eu lembrei, Fernando. A gente tava descendo ali a sua rua. Um filho da puta jogou um cabo de vassoura na roda da frente. Mano, eu acho que eu voei uns 30 metros, cara. Que <risos> foi fonte, muito... cara, foi muito. Mano, mas sabe o que é decolar? Mas decolar mesmo, cara. Você. Apertar Decolab. o eject.com. Se apertar o eject, cara. Cara, eu lembro até eu hoje vi, eu. Eu lembro, viu? O cara jogou um pedacinho de mano Cara, eu lembro de decolar mesmo. Eu lembro de eu ver o chão lá embaixo, cara, e fazer assim, sabe? E aí, caramba, que capota. Mas, cara, eu me estourei, velho. Me estourei. É Não, você é louco, mano. Mas Pegar depois nós fomos atrás. A gente Chega foi atrás. Esse foi, atrás. Gente cara. foi atrás. Pegamos o cara. Foi você, o Marcelo. A gente foi atrás. Foi, cara. Moleque, <risos> o estorato, mas é isso. Que eu feio que você fez, menino.